No vídeo sobre a noção de satisfação para fórmulas relacionais e quantificadas, mostramos quais são as principais cláusulas que dizem respeito à interpretação da linguagem de primeira ordem, dado que os demais construtores da gramática das fórmulas já estão presentes de fato no caso proposicional. A expressividade da lógica de primeira ordem, contudo, nos permite falar de muito mais coisas. Numa assinatura de primeira ordem, podemos ter símbolos para funções, Digamos, para funções de interesse, como na aritmética, e podemos também ter símbolo para relações, como a relação de ordem, a relação de equivalência, numa certa teoria. Muitas teorias matemáticas, contudo, têm em comum um certo símbolo binário de relação, a saber, o símbolo de igualdade. Sendo um símbolo binário de relação, seguindo a noção de satisfação para fórmulas relacionais, parece que, em princípio, teríamos a possibilidade de interpretá-lo como uma relação binária qualquer sobre o domínio. É óbvio que isso não constitui a nossa interpretação pretendida para esse símbolo. A presença do símbolo de igualdade é tão importante em algumas teorias que manuais de lógica reservam um capítulos separados para o estudo da linguagem de primeira ordem com igualdade. Há claramente um modelo standard pretendido para a igualdade. É sobre esse modelo que vamos falar aqui neste vídeo. Suponha que digamos que a estrela matutina é igual à estrela vespertina. Ou seja, a última estrela que desaparece de manhã é também a primeira que aparece à noite. Esta igualdade é verdadeira. Ambos os lados desta equação se referem ao mesmo objeto, o planeta Vênus. A descoberta, contudo, que ambas as expressões se referem ao mesmo objeto, pode ter custado alguém a noite de sono. Uma noite em que este objeto foi acompanhado sem perder de vista do começo ao final. Observe que aqui usamos o símbolo de igualdade, o qual é flanqueado por dois termos de uma linguagem de primeira ordem. O objetivo desse símbolo é nos ajudar a identificar quando estamos falando do mesmo objeto, bem como, de maneira complementar, nos ajudar a distinguir entre objetos. Na sintaxe, este é o símbolo que usamos para representar e descrever equações. Mas qual é a sua interpretação pretendida? Bem... Em um modelo de primeira ordem, diremos que uma sentença com esta forma TA igual a TB é satisfeita se e somente se o objeto denotado pelo termo TA e o objeto denotado pelo termo TB são o mesmo objeto. Ou seja, a interpretação de TA é idêntica à interpretação de TB. Para uma ilustração, imagine que possamos listar os elementos do domínio A, B, C... A identidade é a relação binária que vale somente na diagonal dessa tabela. Cada objeto é idêntico a si próprio e a nada mais. É claro que podemos ter vários nomes para nos referirmos ao mesmo objeto. Cada indivíduo pode ter um nome e um apelido. Entidades podem ser construídas de mais de uma forma. Sobre os números naturais, por exemplo, o número 4 pode ser referido por vários nomes diferentes. 2 mais 2, 2 vezes 2, 2 elevado a 2, 1 mais 3 sucessor do sucessor do sucessor do sucessor de zero, e assim por diante. É óbvio que a interpretação do símbolo de igualdade induz sobre o domínio da nossa estrutura de interpretação uma relação de equivalência. Afinal de contas, é óbvio que todo modelo satisfaz TA igual a TA, já que simplesmente nesse caso estamos falando do mesmo objeto duas vezes. Também é óbvio que o modelo que satisfaça TA igual a TB, satisfará TB é igual a TA graças à simetria da identidade. Por fim, a transitividade da identidade também se reflete no comportamento do símbolo de igualdade nas nossas teorias. Em outras palavras, e aqui eu deixo como exercício, é fácil verificar que estas três regras, que eu posso chamar de reflexividade, simetria e transitividade, preservam a noção de satisfação em qualquer modelo de primeira ordem com identidade, ou seja, qualquer modelo em que a identidade interpreta esse símbolo de igualdade. Modelos que aqui dizemos constituir, modelos standard para o símbolo de igualdade. Muito importante, contudo, a relação de identidade não é apenas uma equivalência. Trata-se, de fato, de uma congruência sobre qualquer álgebra. E usamos isso todo o tempo quando estamos resolvendo equações. Comprovamos que dois objetos são idênticos e, a partir daí, começamos a usar um pelo outro. Passamos a não mais distingui-los, passamos a tratá-los como indiscerníveis. Mas o que isso quer dizer na prática? Bem, uma das maneiras de capturar essa intuição é dizendo que a seguinte regra é correta nos modelos standard da igualdade. A correção dessa regra nos garante que, se o modelo satisfaz esta igualdade, e satisfazemos também uma fórmula na qual o termo que comparece do lado esquerdo da igualdade cumpre um certo papel, a indistinguibilidade entre este termo e este outro nos garante que a fórmula na qual o primeiro termo é substituído pelo segundo também é satisfeita. A ideia intuitiva aqui é a seguinte. O modelo que satisfaz esta igualdade não consegue distinguir entre estes dois termos, dado que eles são interpretados de maneira idêntica. Assim sendo, a interpretação de um termo no qual o nosso triângulo verde possa ser pensado como um subtermo, denota um objeto que fatalmente será o mesmo objeto denotado pela interpretação do mesmo termo, a menos de uma substituição do termo que aparece à esquerda da igualdade pelo termo que aparece à direita da igualdade. Dado que eles denotam objetos idênticos, que diferença pode fazer se nos referimos a eles por um nome ou por outro? Esse é o princípio segundo o qual objetos idênticos são indiscerníveis. Vale a pena notar aqui que existe um princípio recíproco, conhecido na literatura como o princípio de Leibniz. Segundo o princípio de Leibniz, objetos indiscerníveis são idênticos. Dois objetos que fazem quack, andam como pato, nadam como pato, voam como pato, podem também ser comidos como se fossem pato. Há um certo perigo aí. Pode ser que eu circunstancialmente não consiga discernir entre dois objetos, não tenha recursos linguísticos para apontar a diferença entre dois cogumelos que me parecem muito similares, mas pode ser que um seja venenoso e o outro delicioso. Na prática, contudo, é impossível escapar desse problema. Se a física e também a computação nos dizem que precisamos confiar nas nossas observações, em algum momento, iremos usar as nossas observações para julgar que duas coisas que parecem ser a mesma são, de fato, a mesma. O princípio de Leibniz, contudo, vai além da interpretação do símbolo de igualdade. Para usar o símbolo da igualdade, eu preciso somente de me lembrar que coisas idênticas são indiscerníveis. Preciso apenas levar em conta, portanto, que a regra de congruencialidade, aqui exposta, é correta no modelo standard da igualdade. Vale a pena aproveitar para introduzir aqui também o símbolo de desigualdade. Nesse caso, podemos dizer que o um modelo satisfaz TA diferente de TB, se e somente se os objetos denotados pelos termos TA e TB são distintos. É claro que na lógica clássica, uma alternativa é simplesmente escrever a negação de TA igual a TB, que resultará ter exatamente a mesma interpretação deste novo símbolo de desigualdade.